olá sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo diego rodrigues seu corretor de imóveis do rio grande do sul quem sabe do brasil gente nós estamos aqui no em novo hamburgo condomínio novo hamburgo village 2 e hoje eu quero te mostrar essa casa linda maravilhosa que entrou à venda com excelente preço são praticamente quatro suítes nós temos aqui um home office, nós temos uma parte de espaço gourmet nos fundos, linda, maravilhosa. Toda essa parte de brise aqui com a sacada, eu vou te mostrar. Suíte master com banheiro de hidromassagem a casa tem 417 metros de área construída e 480 metros de terreno. E está com um excelente preço, o um melhor preço desse condomínio de altíssimo padrão em bairro nobre aqui na cidade de Novo Hamburgo. Vem comigo conhecer essa casa espetacular que eu separei para você hoje. Olha só gente, nós estamos aqui na frente da casa. Aqui já tem umas dormentes ó, para você entrar com aquela entrada triunfante na sua casa nova. Uma palmeira família, aliás, ela já é toda família. Olha o tamanho dela gente, lindo né? A fachada da casa é contemporânea. A casa, ela já foi habitada, mas é uma casa praticamente nova, arquitetura moderna. Gente, porta pivotante aqui na entrada. Olha só gente, ó sensação que você vai ter quando chegar na casa olha que lindo pé direito alto duplo praticamente tá lareira a lenha tá gente ó vidro ali por tudo que é lado aqui também e olha só gente lá tem um mezanino que é tipo uma sala de cinema eu vou te mostrar e olha esses nichos aqui gente olha que lindo isso aqui deu um charme para casa esse toque de vermelho aqui, gente, ficou sensacional. Aliás, tem vidro aqui, vidro lá em cima. E lá tem uma sacadinha que eu vou te mostrar. Você vai se apaixonar, gente. Aqui, deixa eu te mostrar. O lustre que foi tirado aqui, deu um probleminha. E nós chegamos, já estava aqui no cantinho. A casa é toda ela rebaixada em gesso, piso porcelanato 80 por 80 polido. Então aqui, meu cara, deixa eu te mostrar de novo. Aqui, então, é a sua sala de estar, onde você vai sentar para ver o jogo do Grêmio, né? Ver o corretor da praia, <risos> ver os vídeos aqui. Aqui a sala de estar. Aqui a gente tem a sala de jantar de frente para essa copa, gente. Olha que ambiente maravilhoso que foi introduzido aqui, gente. Olha só. O arquiteto foi feliz em ocupar este espaço. Fez um barzinho, uma copa. E olha só esse detalhe aqui, gente. Essa cristaleira vermelha combinou com o nicho lá. Aliás, a casa vai ficar como você está vendo, tá? Olha só que legal, isso aqui é um revestimento, gente, ó. Parece parafuso, né, olha. É um revestimento, é um porcelanato que imita madeira envelhecida. Aqui, então, é a sala de jantar. Aqui pode se tornar um outro ambiente, uma segunda sala, né, ou um, um segundo jantar mais uh, privativo, assim, pro pessoal que da cozinha. Aqui tá a cozinha, tá, gente? Aqui a gente tem uma ilha de quartzo branco torre quente tá lá, micro forno, espaço para o refrigerador, exaustor já tá aqui, e até uma televisãozinha aqui, ó, para você colocar aqui a panela no fogo e acompanhando a Anonymous Gourmet, <risos> para fazer a, refeita, a receita com você, ó, até combinou, né? Mas olha só, gente, que cozinha maravilhosa, né? Aqui atrás da cozinha a gente tem a área de serviço, olha só, gente, o pedra portuguesa aqui, ó, bacana, né? Olha que bonito, muito espaço aqui, muitos armários para você guardar bastante coisa. Só te mostrar a área de serviço. Oh, área de serviço grande, espaçosa. E também uh, você tem a possibilidade, aqui tem uma porta que sai na rua. E eu vou te mostrar uma outra porta ali, que sai na garagem também. <risos> Olha só, que Parte mais top da casa para mim, acho que a parte mais linda da casa é essa aqui, ó. Deck de madeira tratada, tá, gente. Aqui olha só que interessante. Se você está ouvindo um barulhinho embaixo? Tá, as guias para normalmente pregar essas madeiras que são aqui, elas são de madeira. As guias de baixo, essas aqui, as guias são de alumínio, então nunca vão apodrecer. O máximo que você vai poder fazer quando molhar as pontinhas aqui, que hoje até choveu, é trocar só alguns filetes de. E ripa aqui para o seu, seu deck ficar intacto. Aqui um pergolado com madeira, vidro, madeira tratada. Aqui, gente, olha que jardim maravilhoso. Ó, grama sintética, paisagismo em toda a volta, muradinha. Ó, tem mais umas palmeiras aqui, gente. ó Três palmeiras lindas. Três não, quatro. Quatro palmeiras lindas. Tem as, as arandelas ali, gente, as luminárias de fora a fora aqui na casa também. E é um terrenão de 16 metros de frente por 31, mais ou menos, de fundos, tá? Aqui a gente tem outra churrasqueira. Deixa eu te mostrar, ó. Outra não, né? Temos a churrasqueira. Uma churrasqueira grande, espaçosa. Olha o tamanho, gente. Aqui é uma pia. Revestida com um porcelanato que imita madeira também, tá? E agora eu quero te mostrar o home office da casa. As aberturas são de PVC, tá, gente? Ó perfil alemão é o mais grosso aqui e detalhe tá gente a dos, dos dormitórios são todas elas automatizada você pode apertar um botãozinho e ela vai acender deixa eu te mostrar um detalhe aqui ó aqui nós acessamos a garagem da casa olha que pé direito lindo gente olha que sensacional isso aqui primeira impressão que fica né quando você entra na casa fica chocado assim Nossa que imponência essa casa aqui essa situação que te traz uh, aqui, gente, o lavabo da casa. Dá uma olhada aqui. Lindo o lavabo, tá? Ele é de um. Acho que é um. Não sei qual que é esse aqui, mas parece um Silly Aqui tem um, o seu home office, o seu escritório, gente. Olha só que bacana. Dá pra botar quatro cadeiras aqui. Tem um espelhinho lá que só mostra a barriga do cidadão. Aqui tem mais nichos para você guardar seus troféus Aqui, gente, ó, guardar suas conquistas, suas pastas. Já tem um televisão instalado aqui. Ar-condicionado também. E uma porta saindo a rua. Se você quiser. Já tá cadeada, né? Se você quiser atender diretamente o seu cliente, não precisa entrar. Mas tem que fazer o cliente entrar por aqui. Olha que imponência isso aqui, meu cara. Olha que linda. Até vou te mostrar de novo esses nichos aqui. Olha só. Já vamos subir vou te mostrar os dormitórios. Olha só. Bacana, né? E se você precisar de, uma, de um dormitório terra, o seu home office vira o dormitório. Aliás, pode até se transformar na suíte, que o lavabo tá ali. Coloca o lavabo para frente, vira a suíte terra. A escada toda revestida de travertino. A gente vai conhecer a parte aqui do cinema. Olha que espação que tem aqui, gente. Linda, né? Olha o detalhe aqui do gesso, gente, olha os luminários. Tipo uns nichos, né? Você vai ficar apaixonado por aquele detalhe lá da sacada. Fica comigo até o final que você vai se surpreender. Aqui a sala de cinema. Um baita cinemão dá pra fazer aqui. gente. Olha, muito espaço. Cara, dá pra fazer mais duas suítes aqui se quiser. Ou aquela suíte aqui. Aqui deve ter tranquilamente uns 40 metros quase aqui. Não, uns 30 metros aqui gigante aqui. Deixa eu te mostrar a suíte aqui de trás. Olha só, aqui tem três e mais uma ali na frente. Olha o banheiro da primeira suíte. Todo clean, todo branquinho, com nicho. Legal essas pastilhas cromadinha. Aqui a gente tem uma cama de casal, rebaixamento em gesso, espera para cortineiro, led, painel de MDF. O piso aqui, gente, é um piso Laminado tá o pessoal, usa muito aqui na capital para poder andar de pé no chão, né? Laminado ar-condicionado já está instalado. As aberturas são automatizadas. Você aperta apenas um botãozinho, opa, vamos lá, aperta um botãozinho aí, opa, aí, onde novo? Aí <risos> aperta um botãozinho e as aberturas descem. Tá bom. Essa é a primeira suíte. Quero te mostrar as demais. Ó, aqui a sua segunda suíte. Olha que banheiro lindo também, gente. Ó. Isso, olha que pedra linda isso aqui. Ó, esculpida. O hall diretamente aqui também. Uma torneira, mano comando. Água quente e fria. Chuveiro a gás. Nossa, tá bem leve isso aqui. Hein? <risos> ó Desconto pra você de 50 centavos. <risos> Chuveiro a gás. Deixa eu falar pra você, meu querido Essa casa tá com excelente preço Quanto é que você acha que vale essa casa? Eu vou falar o valor no final Você vai se apavorar, cara Vou dizer pra ti, tá dada essa casa aqui Olha só, aqui então tem uma cama de casal Cabeceira estofada Guarda-roupa, duas portas Um armário aqui, gente, ó, também Se você... Deixa eu ver, dá licença, proprietário Acho que parece uma sapateira É dá para ser uma sapateira, <risos> tem coisa pessoal ali, não vamos ver, deixa quieto, aqui de tipo um escritóriozinho também, aqui a gente tem uma sacada que interage as três suítes aqui de trás, ó, eu vou te mostrar aqui, vamos, vamos acessar elas aqui, por aqui que tá mais fácil, ó. ó, olha que legal, esse terraço na verdade, ó, olha o naipe das casas aqui da volta, gente, sou casarão. Gente, você vai vir morar num condomínio para fazer o seu marketplace aqui, o seu know-how aqui, com clientes só de altíssimo padrão. Clientes não, moradores, futuros clientes seus de altíssimo padrão. Essa aqui é a segunda suíte, essa aqui é a terceira. Ó, um, ba um, um banheiro também, esse aqui é o travertino, gente, ó. Vocês notaram que nenhuma das suítes são igual? Todas têm uma pedra diferente. Deixa eu virar a gasa, já está ali. Aqui então uma cama de casal, tem um televisor na parede aqui, guarda-roupa grande, duas portas. Esses quadros talvez o proprietário vá tirar, tá gente? Cabeceira estofada ali. Aqui tem mais outro guarda-roupa, duas portas, gente, ó. E aqui o terraço que interage, essas duas aqui de trás. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Vem cá comigo, ela é aqui na frente e ela tem alguns detalhes diferentes. Olha que lindo, gente, ó. Oh, então, quer dizer pra você, seja muito bem-vindo à sua suíte, da sua casa, aqui em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Aliás, você sabia que Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado? Exatamente, meu cara. Além de comprar um calçado, você vai comprar uma casa. <risos> Aí, vim morar aqui, uma linda cama de casal, cabeceira, MDF, espelho. Ali tem um, um, um detalhe aqui, gente, ó. Olha que legal isso aqui, uns nichos aqui, até pra colocar uns LEDs aqui, ó, meio vazados, fica lindo, maravilhoso. Até deve ter, eu acho algum LED aqui por trás, com certeza deve ter. Eu, deixa vamos ver se eu acho, não. Bom, depois quando você vier comigo, nós vamos procurar, tem LED ali, eu não achei botãozinho. Televisor vai ali, aqui atrás tem um close, já vou te mostrar, mas olha que legal isso aqui, gente, ó. Ó, achei um botão aqui, vamos ver. Ah, aqui, Ali, <risos> tá ali o LED Tem que apertar tudo que é botão, né, gente? Ó, ligou até as coróicas lá em cima, legal, né? Ó, aqui a gente tem um terraço, olha que lindo isso aqui, gente. Esse detalhe aqui chama-se brise, tá? Você pode estar tá fechado e entra um ventinho entra brisa, o brise, né? Eu vou dizer do mar, entra o brise de Novo Hamburgo. Uh, e aqui, minha gente, olha só. Vidro, tá? Pra você abrir isso aqui tudo, tá? E além desse terraço, tem mais esse espaço aqui, gente Que dá de frente pro living da sala, olha só Nós vimos lá embaixo, lembra? Então isso aqui é brisa E vou abrir um aqui pra você ver Ele trabalha o layout da casa E também dá aquela privacidade Olha só Olha que vista linda a gente tem, gente Olha lá pros morros Lá, ali é o centro de Novo Hamburgo Que é esse prédio lá, gente, ó é umas regiões mais nobres. Tem apartamentos lá de milhões lá. E você vai morar nessa casa linda, maravilhosa. Sensacional. Gente, o preço dessa casa tá incrível. Já vou te falar. Olha só, aqui então a gente tem um close grande, tá? Close do casal. Eu creio que quatro portas é ela, né? E duas é ele. <risos> É incrível, né? Como a gente tem roupa e quando a gente quente, quando a gente precisa, nunca tem. Aqui o banheiro, então, da Suite Master. A gente tem, então, aqui um box fechado, tá? A gente tem um decks aqui, chuveiro a gás. Aqui a gente tem duas cubas esculpidas no mármore travertino, granito travertino e uma banheira de hidromassagem. E aliás, até tocando uma luzinha. Olha só, a gente tá chamando você. Hum? Hum? <risos> Gente, essa casa aqui tá com excelente preço. Agora eu quero contar pra você, mas primeiro eu quero que você se inscreva no canal, dê aquele like se gostou. Gente, dá trabalho fazer esses vídeos, meu caro. Um likezinho que você dá, uma inscrição que você faz já motiva muito. Um comentário motiva pra caramba aqui. Agora eu quero falar pra vocês do preço do imóvel, tá? Esse imóvel de 417 metros de área construída, de 480 metros de terreno, tá? Hoje um terreno aqui não se encontra a menos de 2 milhões. Esse imóvel, tudo que você viu, tá à venda por 4 milhões e meio. E agora, nesse exato momento, uma mega promoção. 4 milhões de reais você leva esse imóvel. Estuda parcela, estuda imóvel na praia, estuda imóvel na serra e também estuda imóvel no Hamburgo. Gostou? Entre em contato agora mesmo que vai vender rapidinho. 4 milhões um casão desse aqui. Meu caro, se você é de Novo Hamburgo, comenta aqui que eu vou te mandar um coraçãozinho. E muito obrigado por mais um vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo corretor Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau.